A compra da Ultima Farm License é a primeira etapa antes de iniciar o farming do Token Ultima. Neste guia, demonstraremos o processo de pagamento de licença com USDT-TRC20, usando a carteira de criptomoedas Exodus. Para realizar a compra do Ultima Farm License, acesse o painel de controle no site da Ultima Farm. Deslize a página para baixo. Na aba Ultima Farm License, você verá as licenças para o farming de tokens Ultima a serem pagos. Selecione a licença correta para você e clique em Comprar. A janela para selecionar uma forma de pagamento se abrirá. Selecione Tether USDT trc 20 Aceite os termos de uso marcando a caixa de seleção e clique no botão Purchase. Comprar o site.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 Você deve ter coins USDT TRC20 e tokens TRX em seu saldo para efetuar o pagamento da taxa. Selecionamos USDT e pressionamos Enviar. Selecionamos a rede Tron. Digitamos o valor exato para pagar a licença e pressionamos Enter. Inserimos o endereço da carteira ou escaneamos o QR Code para que o endereço seja automaticamente exibido e selecionamos Send. Por favor, note que você deve ter TRX no saldo da sua carteira para pagar a taxa de transferência. Mais uma vez, verificamos o endereço, o valor e confirmamos a transferência, movendo o controle deslizante para o lado direito. Slide to Transfer. Aguarde a notificação do pagamento. Uma janela será aberta onde você verá a chave de ativação para sua licença. Não se esqueça de ativá-la, pois isso é importante. Somente após a ativação, o max Load da sua fazenda aumentará e você poderá usar todos os recursos deste produto. Se por acaso você fechou a página ou está tendo problemas com a internet, não se preocupe. Na seção Chaves de licença, você vai encontrar todo o seu histórico de compras. Lá você também pode ativar sua última Farm License, comprada anteriormente. Clicando no botão azul, ativei. Parabéns! Você adquiriu a licença para o farming do token Ultima? O próximo passo é o pagamento da Ultima Farm Units.